Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Eu, a gente estava comentando ontem é, do sucesso do floco com Sim. o presidente. As pessoas, quando vão para uma entrevista, é, você pergunta e eu tenho que ter o espaço para responder. A vez que eu estive com vocês... Né? A gente teve quatro horas e meia. Uhum. E você não acredita que em todos os lugares que eu ia. E as pessoas diziam, eu vi você no Flow. Ah, que dá, legal. Teve, teve um maluco que me disse que viu duas vezes. Ah. Ou seja, quatro horas e meia, mais quatro e meia. Nossa, são cara. nove horas. Né? Sim, o cara ficou nove horas na vida dele. É, é, e a, e, e a gente tem que levar boas informações. E é o meu pensamento. Cabe a outra pessoa com vários, várias informações, definir o que quer fazer na sua vida. Pode crer, pode crer. É o isso. podcast é bom nisso. E, infelizmente, tem uma galera que fica nessa de tipo... Ah, pô, o Igor lá no Flow não, não ficou cobrando o Bolsonaro, deixou ele falar... Mas eu, o propósito é, é esse. Propósito. É, não é uma sabatina. O sucesso de vocês no podcast é deixar as pessoas falarem aquilo que... É, o pensamento. Se você começar a cortar ou perguntar muito e não deixar as pessoas falarem, como é que a gente, como é que vocês vão exprimir o que as pessoas têm? É isso? Sim, tem que dar espaço. E, espaço. pô, é, o Igor fez bem, eu achei que foi muito bom o episódio. E ele perguntou coisas que eram delicadas pro, pro presidente. Ele não ficou só mandando é, perguntas é, de levantar a bola, hein? E até o presidente pediu, né? Pergunta tudo, né? Porque ó, eu até não, eu não, eu, eu tava vendo, eu tô aqui em São Paulo desde ontem, cheguei um pouco tarde e não vi Totalmente. Eu vou ver novamente, são cinco horas. É. Eu acho que se faltou alguma pergunta, é, tem que ser feito. Né? Quem sabe até por você, um dia, se claro. o presidente vir para cá. É porque o presidente precisa explicar. Ele não tem medo de expressar o que ele pensa. É, é, durante muito tempo, Bolsonaro tem 28, tinha 28 anos de vida pública. Agora mais quatro, são 32. Você não imagina o quanto se constrói de narrativas é para destruir a, a personalidade de uma pessoa, né? Sim. destruir reputação. Sim. Então, é muito importante esses espaço para que a gente possa, com o tempo, explicar o que que a gente pensa e talvez mudar quem está do outro lado. Pode crer. Eu, eu entendo bem como que é essa parada de destruir reputação, por isso eu senti um pouquinho da dor que o Bolsonaro sentiu, porque Sim. ele já foi muito mais atacado do muito. que eu, até porque ele é o presidente. Eu também sou. Sim, você também é, é pra caralho. É. E, e... Aliás, né? Eu estou aqui hoje vestido é, de papagaio aqui, né? Louro José, né? E até botei um óculos meio estiloso que eu venho aqui. Né? É da hora esse óculos é, aí, legal, né? Bonito, é legal, bonito, né? Recebi da Havaianas aí, né? E a roupa aqui vim. Olha só, né? É... Tem que ter coragem pra andar com a roupa assim, né? Ô... Bom, você se destaca vai, na que... multidão, ah. né? Todo mundo vai ver. Caralho, Luciano ali! É. Você acaba de assistir um corte do Monac Talks